Yo, yo, yo, yo ah, ah, ah. O sentimento que liberta Desperta o calafrio Mas hoje na batalha essa alma é arrepio Cê sabe que é fogo no pavio E hoje eu sou tipo fantasmático O clima sombrio. Pra acabar contigo isso é que é necessário Sabe que você é muito hilário É como Bob Esponja eu absorvo Conteúdo, você não absorve nada Na batalha eu absorvo tudo Pra acabar contigo isso é suficiente A rima que eu mando Cê não tá na patente, melhor você Não seguir em frente, a rima que é Olha pra mim, pra você é nutriente. É isso que não aprende nada nessa pegada. Minha rima faz bem pra sua mente, igual salada. Ah, salada pra ah, Não tem sentido Salada, <risos> é é A, é é a F19 Direito é de resposta, ah, vamos ah, que ah. vamos, DJ. Não. Ei. Ah. Ei. Dois MCs pra de Punk o que vocês querem ver? Suque. Dois MCs pra de Punk o que vocês querem ver? Tá ah, suave o menor, não sei se o beat começou, mas aqui você é o pior. Você entende, mano? Você é vacilão, vem pra casa, cala eu, vem pra calar o jornal. Você sabe que hoje você fica é no quase. aí mano, você é idiota, na minha frente. Você se comporta, você tá ligado, manda aqui pra mim Sua rima sempre vai ser tosca Aqui é desse okrim Você parece uma mosca vai tá suave, mano Continuando, você sabe que o papo é reto Você pode deixar de ser mosca Mas na batalha não deixa de ser inseto oh! Primeiro round Vocês ouviram e vocês decidem Até desliguei o microfone Tão nervoso que eu tô Vamos lá Barulho pro Jonão Barulho pro AF-19 1 a 0 AF-19 Terminou, começa É o segundo round Os meninos tem problema pra resolver Resolvam Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, vou mata mata mata matar nessa batida E pro inseto da minha frente o meu flow vai ser inseticida, o que é e foda, entende você para Me arrima zumbi no seu ouvido igual cigarra, tá tudo que é foda, meu flow aqui é caro, zumbi Cigarra, você morre igual cigarro Você vai ficar apagado, sabe mano Tipo uma sinuca, você só vai Só pra bituca, falei de sinuca Bagulho é treta É porque com bola 8 sua situação é preta Mas mesmo assim não muda, mano Você é fraco, bola 8 Você é o último, mas vai pro buraco Bagulho que é foda se comporta Vai pro buraco, mas na batalha seus dois pés já tá na cova Yeah, Direito yeah, yeah, de yeah. resposta, jo... não vamos que vamos! Yau, yau, yau, yau, yau! Ei! Eu sou péssimo! Meu parceiro, mas eu sei que você não entende Você tá com a mente no futuro Mas agora eu te mato no presente Me chamou de certo, tá ligado, camarada? Me chamou de certo, não entende Mas sou rap que faz mal pra toda essa gente Como se fosse mosquito da dengue então, tá, ligado, tá ligado Olha, só sou moleque, você tá muito atrasado Quer calar minha boca nesse evento Eu sou MVB, pode calar minha boca, não o um pensamento Sabe o que você é eficaz? faz Edita. Quando eu a batalha, a galera já se agita? Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Vocês decidiram! É o terceiro round! Parou e parou já tiraram! Bate e volta! Bate e volta! Ai ai ai! Ai, ai, ai! Vamos que vamos! Já não começa! Vira o um beat DJ! Oh, yeah, Se yeah, você yeah. ama essa cultura, como eu amo essa cultura, de um hip, hip. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, digam um hip, hip. Mas aí, irmão, você tá atrasado Com MC que é peso leve, hoje eu vim para pegar pesado E se você não entende, aliado, você tá atrasado Pra morte você foi selecionado Você não seleciona, você só decepciona E uma rima boa, você nunca proporciona Você não adiciona, verdade vem à tona Sou tático e bom, como o time de Barcelona ah, ah, ah, ah, ah, ah. Você pode rima bem, mas ninguém te socorre. Jamie vi você não é soldado do morro, é o que morre. Bagulho que é louco, menor. Fica tranquilo que hoje no freestyle você sabe que hoje é te aniquilo. Você nem falar que rima bem, só manda suporte. Sinceramente, o seu ataque não é nada forte. Entendeu, moleque vacilão? Cheguei na batalha, nem três me esperava mais desse jornal. Cala a boca, mano, eu vou ter que te Cê sabe que o rap agora é R.A.P Eu sou um soldado que morre, pode crer Eu posso morrer, eu dou a vida pro meu povo viver oh! Dá vida pro povo viver, só que hoje infelizmente vou te bater Entendi, moleque, cê é bobo Dá vida pro povo viver, ressuscita que eu vou lá e te mato ah, de novo Você me mata de novo, pode pá É rock, balboa, no bato, que significa? É complicado nesse evento Cê não aguenta o que aqui, pera que hoje vai embora com o vento Se vai embora com o vento, cê dá Chilique, Não veio, cê baboa, venho continuar Apolo Creed, entendi uhum. moleque Você tá foita, Apolo Creed Te mando pro espaço, aqui é Apolo 18 Eita Vocês estão maluco Caralho, Quero aí, só ver agora vocês decidirem essa aí arvoado, ah, arvoado. Arvoado. Vamos lá hein vocês ouviram, todo mundo ouviu o mesmo round, as, as mesmas batalhas, a mesma rima. Então vamos lá. <risos> Barulho para o Jonão! Uh -oh! Barulho para a F19! Uh -oh! Jonão! Uh -oh! A F19! Uh -oh! A F19 está na próxima.